Vamos dar uma aliviadinha nessa tensão, vamos? Ei hey drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e hoje eu vim trazer esse vídeo aqui contando a minha história do dia que eu fui assediado por uma garota de programa. E eu tenho certeza que se você ainda não passou por esse tipo de situação, logo mais você vai passar, porque infelizmente, cada dia mais, a questão do assédio está se tornando muito recorrente nos aplicativos. Tanto homem quanto mulher, tá uma bagunça geral. E eu vou tentar ilustrar da melhor forma, como aconteceu essa situação comigo. E juntamente, no final desse vídeo, eu vou trazer uma dica bacana para evitar esse tipo de situação, e algo que vai garantir que você não perca a sua conta, no aplicativo uma grande parte dos passageiros que fazem isso para se vingar ele vai lá e fala que o motorista que assediou e aí já viu né então assiste esse vídeo até o final já deixa aquele like se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos beleza vamos lá eu recebi um chamado era por volta de umas 5 horas da tarde e eu já saio de casa ligando o aplicativo e é batata sempre toca uma viagem aqui próxima e grande parte das vezes vem garotas de programas ali do Parque do Carmo. Pra quem não conhece, o Parque do Carmo é aqui na Zona Leste. E tocou o aplicativo. Assim que tocou o aplicativo, eu aceitei a corrida e eu vi lá o nome de Suzy. Na hora que eu vi Suzy, eu falei, pô, nome de garota de programas. Vamos lá começar o dia com mais uma. E chegando no local de embarque, veja só o que aconteceu. É. Olá, boa tarde, tudo bom? É Suzy, né? Ai, moço, melhor agora, viu, com a sua presença. Ai, que dificuldade para colocar esse cinto. Posso iniciar aqui a corrida agora? Ai, pode sim, viu gato? Certo. Eu vejo aqui que é ali no motel da Afonso Sampaio, né? No Paiol, é isso? Isso, isso mesmo, viu? Perfeito. E eu posso seguir o GPS? Pode sim. Eu só vou pedir que você seja o mais rapidinho possível. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Nossa moça, eu vou falar para você, viu? Hoje eu fui trabalhar de manhã e até agora... Eu não consegui quase nada de cliente. Nossa, agora eu vou tentar o segundo horário para ver se agora eu consigo alguma coisa. Sério? Poxa, que pena, hein? Para mim o dia hoje até que tá bom, viu? Nossa, eu gostei, né? O seu carro é todo isso filmado, né? Pois é, para mim é segurança, viu? A gente trabalha na rua e, queira ou não, a gente sempre tem que manter a segurança, viu? E faz outras coisas também, né, moço? E as outras coisas também, né, moço? Poxa, que outras coisas. Ah, não se faça de desentendido, viu? Nem todo homem é santinho. Oxe, moça, desculpe, mas eu não gosto dessas coisas não, viu? Sou um homem casado, estou trabalhando, e sinceramente, pra mim não vai rolar esse tipo de coisa não, não é porque seu dia tá fraco que você vai querer ganhar um dinheiro comigo. Ai, mas você precisa relaxar, você está muito nervoso, vamos dar uma aliviada na atenção, vamos? Ah, desculpa, não vai rolar comigo. Olha, tantos outros Uber aceitam, você é o primeiro que me recusa, viu? Ai, mas vamos dar uma aliviadinha nessa tensão, vamos? Olha, moça, sinceramente, eu respeito a sua profissão. Se você colocar a mão de novo na minha perna, eu vou ser obrigado a parar ali na delegacia, a gente vai ter que resolver esse problema ali agora. Eu estou te respeitando e eu também exijo respeito. Ai, então tá bom, então. E olha, eu vou falar para vocês, que situação constrangedora. No momento eu não tive muita reação, respondi mais ou menos da mesma forma que eu ilustrei nesse vídeo. E depois disso, eu levei ela até o ponto de desembarque dela, ela ficou a viagem toda calada. E a dica que eu tenho para dar para vocês, para evitar qualquer tipo de problema que pode acontecer depois desse tipo de situação é você simplesmente reportar assim que finalizar a corrida. Nunca deixe de reportar nada que aconteça dentro do carro. Quando você reporta para o aplicativo, você já deixa registrado que aconteceu aquele tipo de situação e assim você já se resguarda caso o passageiro de maldade venha querer se vingar de você, falando, pô, ele que me assediou e tudo mais. Então sempre reporte para o aplicativo, eles vão pedir para que você faça o boletim de ocorrência e caso seja necessário, eles vão sempre ajudar na investigação e tudo mais, então você já fica resguardado de todo tipo de problema. E se você já passou por alguma situação constrangedora também nos aplicativos, Uber 99, tanto faz, Deixa aqui nos comentários, eu também quero escutar a sua história E assim você também vai ajudar com que outros motoristas também vejam que não é mentira Existe muito essa questão de assédio nos aplicativos Eu já passei, muitos amigos meus também já passaram E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos E compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais, Whatsapp, tanto faz, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, falou, tchau! Sonner